A voz da alma é essencial A voz do corpo, a voz animal A voz da alma é essencial A voz do corpo, a voz animal Não seja refém da voz animal Não seja refém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 Voz animal O primeiro passo Para fazer o bem Comece Não fazendo mal Instinto, jaula Essência, alma Instinto, jaula Essência, alma A voz Da alma, a voz Do corpo Abra a jaula